O UFC 287, Adesanya vs Poatan 2, foi um grande sucesso comercial. A bilheteria na arena de Miami superou o super tradicional Madison Square Garden. Dana White chegou a anunciar que há um novo rei na cidade, se referindo a Miami. Os números de pay-per-view não temos acesso porque a plataforma ESPN Plus não os divulga. Mas o próprio Dana White disse que as métricas para esse evento aqui arrebentaram a boca do balão. Isso significa que tanto o Easy quanto o Poatan, os dois combinados, claro, com o auxílio de Jorge Mazidal e Gilbert Durinho Cativam o público, tanto presente Quanto em casa, o nigeriano que voltou A ser o rei dos médios, já era o Terceiro atleta mais bem pago do MMA Mas aposto que começou a pingar Legal na conta do brasileiro também Pra ilustrar, Poitão alcançou Um milhão e meio de seguidores só no Instagram Entre os meio pesados, categoria a qual ele já migrou, anunciou A migração, ninguém é tão popular E digo mais, nem somando o campeão Jamal Rio e os dois primeiros desafiantes Yuri Prohaska e Média. Kalaev, você chega nos números do brasileiro o meio pesado com a maior base de fãs nas redes sociais é o polonês Jan Blachowicz e ele com 19 lutas dentro do UFC tem metade do público do brasileiro com 5 a real é que aquele carisma de assassino frio e quieto tipo Jason funciona muito bem no MMA. Mesmo sem falar em inglês, Alexandre tá no hype. O efeito é claro, o anunciou num dia a migração para a divisão até 93kg e horas depois a maioria dos tops já haviam reagido. Claro, entra aí um pouco no senso de oportunidade de imaginar que o cara recém-nocauteado passa por um momento de fragilidade. Se, por exemplo, a exata mesma mudança fosse anunciada depois de novo nocaute sobre o Adesanya, eu duvido aqui que haveriam um tantos interessados. Outra observação, como sempre diz Dana White, uma coisa é jogar pra galera e se fazer de valente em público. Outra, muito diferente, é dizer sim nos bastidores e assinar o contrato. Mas vamos lá, começando pela recepção do atual campeão. Jamal Hill disse o seguinte no seu Instagram, abre aspas pode entrar, seja bem-vindo mal posso esperar pra vê-lo O Ataque não é bobo nem nada, imediatamente respondeu, abre aspas, estou chegando e vou arrombar a sua porta. Volkan Osdemir comentou a notícia com aqueles olhinhos atentos e esbugalhados o kickboxer Justin Jacob. Disse, se colocou à disposição, entrevista ao site MMA Junkie E Johnny Walker primeiro criticou o sistema defensivo do Poitain E depois emendou o seguinte no site Middle Easy, abre aspas Se eu tiver a oportunidade, a missão será cumprida Bom, já temos aí uma rivalidade até estabelecida com o atual campeão A narrativa está pronta Poatan chegaria pra vingar o seu mentor Glover Teixeira que perdeu o cinturão pro americano Isso tudo me faz chegar à conclusão que Poatan terá uma experiência pra lá de facilitada Um caminho expresso até o título como já teve no peso médio Acho que com uma boa, uma grande vitória o title shot é quase certo Aí imagina só ele virando duplo campeão com apenas sete vitórias dentro do UFC Seria um feito absolutamente inédito Ele disse aqui em seu canal no YouTube que já tem até um nome alinhado Mas não pode revelar como o Poatan ainda vai cumprir suspensão médica de 60 dias, tem que ser alguém que não vai lutar por agora. Usando esse filtro, me vem à cabeça o nome do foguete austríaco Alexander Hakit, que passou por cirurgia no joelho em maio de 2022 e é o quarto do ranking. Ele tá pra voltar. E Ablahovic, o terceiro, e Magomed Ankalaev, o quarto, devem se reencontrar pra passar limpo aquele empate chechelento. Se, se isso não acontecer, um dos dois pode dar as boas-vindas ao Poitain. Outra possibilidade é o vencedor de Johnny Walker versus Anthony Smith, Luta marcada para o dia 13 de maio. Quem passar vai ser o quinto do ranking. Para terminar, tem o ucraniano Nikita Krilov, sexto do ranking, que vem de três grandes vitórias. Vai ser um desses aí, com 100% de certeza. Para mim, contra todos os strikers, Poitain seria favorito. E aí eu tô falando do Rio, do Pro Hasca, do Smith, do Johnny Walker, e até do Rakit, e até do Blachowicz, que é bom na luta agarrada, faixa preta de jiu-jitsu, mas não tão polido nas quedas. E também tem as questões da experiência no kickboxing da velocidade, né? Poitain é mais esguio. O peso médio o Borralho concorda com a minha tese, abre aspas. Ele pode fazer história com 93 quilos, não cortando tanto peso e numa divisão sem tantos restos de alto nível é a divisão perfeita pro Poitain. O Ankalaev é uma das lutas mais difíceis para ele, mas mais que Pro Hasca e Rio. Acho que o Poitain vence esses dois até com certa facilidade. Pelo casamento, acho que o buraco seria um pouco mais embaixo com o Ankalaev e o Krilov, que são dois excelentes grapplers. Então vai um pouco da boa vontade ou não do matchmaker do UFC. E muita gente por aí dizendo que ele ficaria leve para meio pesado. Como assim? O Sip foi campeão dos pesados com 106 quilos, Fedora Emelianenko com a mesma coisa. Esse era o peso que o John Jones é, imperava né, nessa divisão e também é o peso natural do Poiton. Em relação a frame, moldura, segundo o site do UFC, Poiton tem 1,93 e meio de altura. 2 metros e 1 de envergadura e 1 metro e 11 de envergadura de pernas. Por essas medidas, ele é oficialmente um dos maiores meio pesados do Top 15. Só o Johnny Walker o supera nas três medidas. O Ankala Eve, por exemplo, é mais leve, mais baixo e tem 10 centímetros a menos de envergadura de braço. Por isso, pra mim, a moral da história é grande decisão. Acho que ele tava subaproveitado com 84 quilos, com a capacidade de absorver golpes prejudicada, por causa do cérebro desidratado. Agora vai Tá mais resistente, com mais pegada e com desafios até menos técnicos do que o Adesanya. Não sei se menos difíceis, porque é por causa desses grapplers aí, um ou dois. Mas dá sim para sonhar com o cinturão e ser o menino mais popular desse cenário novo motiva bastante. Copo meio cheio. E claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a migração oficial do Poitam para a divisão até 93kg? Fez certo? Ouviu o corpo? Né? Vai render mais? Ou fez errado? Vocês acham que ele deveria perseguir o Adesanya com 84kg de todas as formas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, ajuda bastante o sexto round a engajar. E não percam também, por favor, duas coisas a live dos membros das última, da última quinta-feira, se você é membro do Restaurant All American do canal, sorteamos três camisas e três luvas, vai lá ver se você foi um dos premiados, né? o link é aqui embaixo, e a resenha da última quinta-feira, em que eu falei sobre a possibilidade do o Brasil, não tem mais nenhum cinturão no UFC, você quer um cinturão do UFC em 2023? Torça para esses três nomes, na verdade são só dois nomes que podem chegar lá ainda esse ano, você clica no link aqui do lado e confere.